Agora, se comprar em um LX Mercado Livre, corre o risco de não ter os mesmos resultados. Porque muitas vezes o produto é mais barato. É, só que muitas vezes não é o produto original ou vem até mesmo adulterado. Então acessa aí, tá? O link do site original e pode confiar, beleza? Essa é a minha recomendação e a minha denúncia ao mesmo tempo aí de uns picaretas que estão vendendo esse produto em outros lugares. Até mais, pessoal!